Quer aprender a fazer uma deliciosa pina colada sem álcool, nutritiva, antioxidante e detox? Então fica aí, e vamos aprender. Bom, primeiro de tudo, a dica principal é uma pera bem madura, docinha, um abacaxi bem maduro, docinho, ambos na época. Água de coco, quanto mais doce que tiver, também melhor. A polpa do coco não pode ser muito madura nem muito verde. A quantidade de água para fruta precisa ser balanceada de acordo com o seu gosto. Se você achou que está muito denso, bota mais água de coco e menos fruta para ficar. Sua pina colada perfeita. Outra sugestão é botar gelo se as frutas não vierem da geladeira. Essas vieram da geladeira, assim como a água de coco, então elas estão geladinhas. Mas, se não, bota gelo. Se você precisar adoçar, você também pode jogar uma fruta seca, como uma tâmara fresca. Só uma tâmara médio. Se você quiser aprender como comprá-la, você pode entrar em naturalsugar.com.br e botar o cupom lá, saúde frugal, para adoçar suas vitaminas com um adoçante natural, adoçante, porque a, a tâmara é tão doce, tem gosto de açúcar mesmo, e ela se dissolve se o liquidificador for bom. Então, isso aqui é rico em antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias, vitaminas, minerais, fitonutrientes, água, é, eletrólitos pelo coco, né, ainda mais, tem gorduras boas pelo devido ao coco, tem muito aqui. Em uma simples vitamina. Isso é remédio do bom. É literalmente a natureza protegendo suas células através de vitaminas, minerais e seus inúmeros compostos bioativos. Fica a dica. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra lá direto do site e do blog. Fique ligado nos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros aqui no Espaço de Saúde Frugal em Saquarema presta atendimento adicional ao longo do ano. Tem sete livros já publicados. Tem um curso culinário online, o Vegan Fitness 2, e já saiu o Vegan Fitness 1, um curso de transição para o Tem muito material online, entre site, YouTube, Instagram, ebook gratuito. Três documentários aqui no canal, principalmente o documentário do jejum, que está bombando. E só não aprende a mudar de estilo de vida. Perder peso e ficar mais saudável quem não quer. Vem comigo e muita saúde legal. Até a próxima.